Que essa é hit, meio Suave na nave, as minas dançando jogando pra gente No som do grave, elas rebola, não fica contente Suave na nave, as minas dançando jogando pra gente No som do grave, elas rebola, não fica contente Elas descem, sobe, rebolam o bumbo. Quando bate o grávido, quando faz tum, elas deram sem rebola o bumbo. Quando bate o grávido, quando faz tum, Quando bate o tum, quando faz tum, Quando bate o tum, quando faz tum, ela mexe tum, tum, ela joga quando bate o grave, quando faz pum-pum ela joga o bumbum, ela mexe bumbum. Quando bate o grave, quando faz pum-pum Suave na nave, as minas dançando jogando pra gente no som do grave. Elas rebola, nas fica contente se o na nave. As minas dançando, jogando pra gente no som do grave. Elas rebola, não fica contente. Elas descem, sobem, rebolam o bumbum. Quando bate o grave, quando faz tuntum. Elas descem, sobem, rebolam o bumbum. Quando bate o grave, quando faz tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum Quando bate o grave, quando faz tuntum. Bum, bum. Quando bate o grave, quando faz tum, tum Ela joga o bumbum, ela mete o bumbum